Sim, sim, sim, sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast Episódio número 194, Roger. E aí, meu aí, filho? Sim. Quais são os recados da noite, meu filho? Recadinhos de sempre, né? Bora. Deixar aquele like gostoso que a gente gosta. Exato. É, é importantíssimo deixar o like. Para o YouTube entender que o conteúdo é relevante, então deixa o seu gostei, né? Exato. Mandem comentários, mandem perguntas, deixa o seu boa noite, seu salve. Quem, de, quem quiser deixar um salve, um salve especial para a doutora, aquele uhum. super chatizão, Importantíssimo. fica em destaque aí, né? Então, a partir de R$2,00... Exato. Você consegue escrever, menos que isso, só o destaque. Os outros recados... Inscrever-se no canal de cortes... Inscrever-se no canal de cortes, está aí na descrição também. Né? Então, quem não conseguir acompanhar a entrevista completa no podcast... Vai estar tá lá os melhores oh. momentos, os cortezinhos, os famosos cortes... É, o que está bombando. Que viraliza a entrevista, né? Então... Bora lá. Bora então? Quero deixar um recado para você que está acompanhando a gente. A gente está ao vivo no Bora Podcast, no canal do YouTube ou também na Rede 98, nos canais 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, no canal 698 na Claro TV, também no portal 98live.com.br ou no app 98live, tanto iOS quanto Android. Se você estiver ouvindo esse áudio, você está na Rádio 98 FM. Eu quero deixar um recado também para quem está ouvindo a gente ou estar ouvindo a gente nos aplicativos de áudio. A gente está no Spotify, na Amazon Music, no Google Podcast e no Apple Podcast, sendo que no Spotify, além do áudio, também tem um vídeo. Você que acompanha o Bora nas plataformas de áudio, eu peço muito encarecidamente que você também siga o Bora Podcast, porque a gente está tendo muita... É, muita visualização, mas não está tendo os inscritos. Então você que está ouvindo a gente que utiliza as plataformas de áudio para acompanhar o Bora, eu peço por favor que vocês também sigam o Bora Podcast nesses canais, beleza? A convidada de hoje é a mãe da biomedicina estética, doutora Ana Carolina Puga. Ô doutora, tem muito tempo que a gente queria ter você aqui. Muito obrigado por ah, ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda no Bora. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada ao Bora Podcast pelo convite. Fiquei muito feliz. E foi assim, foi muito bom voltar para BH, porque eu tinha três anos que eu não via para BH, acredita? Olha, eu estava com saudade. E foi, mas tive assim, uma recepção calorosa, porque ao chegar aqui, sabe que eu estava aqui, muitos alunos. Nossa, você está uhum. aqui, você está aqui. Nossa, o que você veio fazer? Eu falei, vim fazer, bora o podcast, vocês vão me assistir. E aí foi muito legal essa receptividade, né? essa saudade dessa. Esse caloroso. Esse jeitinho mineiro, Esse né? Esse jeitinho mineiro, né? <risos> tava com saudade. Ó, vou te contar uma coisa que você não sabia. O Roger, ele é biomédico. Ah, que legal. E ele Eu que abandonei. falou: quando a gente idealizou o podcast, a gente tem que trazer a doutora. Ana Carolina Puga. Ah, e aí, pelo legal. Puga, ainda fica assim, Puga, que não sei o que tal, vou pesquisar. Uhum. E a gente entrou no seu perfil assim, cara, mas ela não tá em BH. lá, ah, vamos mandar uma mensagem? Uhum. Um dia ela vai estar tá em BH, um dia uhum. a gente vai conseguir. Ou seja, já tem um ano e meio que a gente tinha esse desejo de estar tá com você aqui. Uau, que legal, é. que bacana Ele é biomédico. Que bacana, é, Roger. Eu larguei a profissão. Que legal. E agora tá? Eu tô na comunicação. Na né? comunicação. É. Ai, que bacana. Legal, mas, tipo, né? Assim, é curioso, legal, né? curioso, é. né? Um biomédico, um colega biomédico aqui com a gente, é. bacana. Ó, vocês viram aí que o papo hoje vai ser muito legal, então se você já tá chegando aí no chat, já pode mandar o seu salve, o aluguel o Capitólio está aqui, a Ana Carolina é a melhor, o Rogério Carlos, boa noite a todos, hoje será top, a Terezinha, Deus abençoe, boa noite, Roberta, boa noite, Leonardo Ziviane, boa noite, então todo mundo que for chegando aí no chat, manda sua mensagem, que a gente lê tudo aqui, manda suas perguntas, vamos aproveitar que a gente tá com uma mega especialista aqui,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 no. <laughs> Acho que nem é da profissão, mas das atividades, né? Sim, assim... e eram atividades ah. inerentes à nossa uhum. classe. Porque a gente, dá, a gente colhe sangue. A gente, a, a gente, tem, a gente aplica é, toxina tuberculínica para fazer testes. Então, assim, a gente já tinha esse, esse conhecimento técnico. O que precisava era aplicar para a estética. Então, foram ali quatro anos de muita batalha. Eu viajei, eu estava contando para um dos meninos hoje. Eu viajei, eu conheço todas as capitais do Brasil. Eu acho que só não conheço Manaus. Porque eu fui para palestrar, uhum. fui no Acre, falam que Acre não existe, existe, isso, fui no Acre. Eu fui para todas as capitais, fui palestrar. Eu acho que eu, já, eu andei mais de 500, faculdades palestrando sobre o que era a possível atuação do meu médico na estética. Então, eu assim, antes de eu ter o sim do, do conselho, eu fiz o quê? Eu fiz um movimento com a minha classe, mostrando para eles o quanto a classe ia ganhar... Entrando na estética. E qual é a estética que eu estava propor, é, proporcionando? O que eu estava proporcionando? O que eu estava é, querendo entregar para a biomedicina? E não ia competir. Com nenhum, com nenhum dos que uh -huh. já estavam Então eu não queria pegar espaço dos esteticistas Brigar com eles por conta de drenagem linfática, Modeladora, limpeza de uhum. pele E muito menos a gente brigar com a classe médica Que tem todo um estudo para fazer o que faz Sim. Tem todo uma, um preparo né? Então a gente estava ali num espaço E aí, quando foi dia 10 né, de 2010 Eu tive a oportunidade de ser ouvida que é um marco histórico. Foi né? um marco histórico. E aí eu tenho duas. Aí, nesse dia, foi muito engraçado que eu tinha só 20 minutos. 20 minutos levaram 2 horas e meia para eu poder explicar o meu projeto. Sério? E o pessoal gostou, né? Porque ficava assim, ó, mais 20 minutos, doutora. <risos> é. Ó, deu 20 minutos, mais 20 minutos. Aí eu fiquei lá, duas horas uhum. e meia. E eu falo que é a data dos 3.10, porque a gente não tem o um ano dos 3.8. Uhum. Eu falo que essa é a, a data dos 3.10. 10, 10 de 2010 foi a data que libertou os biomédicos no sentido de que. Nós éramos um, uma profissão que tínhamos um futuro. Te, né, já bom lá na, na época, porém assim como o Roger, assim como outros biomédicos, às vezes ao, ao terminar a faculdade não conseguia uma colocação profissional, migrava para outra profissão. Certo. Porque é difícil, a gente, por exemplo, quando eu me formei e saí da faculdade, meu primeiro emprego que eu que eu consegui, o um emprego, eu ganhava metade da mensalidade que eu pagava na, da faculdade. Então, tipo assim, era uma classe mal remunerada. O Roger deve ter sentido isso, talvez, né, uhum, Roger? Um pouquinho senti sim. Então, e começou a ter muitos biomédicos e pouco espaço, porque um laboratório hoje, você tem ali uma equipe de seis, sete, oito, dez biomédicos, às vezes é muito, para atender às vezes cem, 200 300 exames, então você não precisa, não é como um consultório, que você tem horário limitado, eu estou no meu consultório, eu tenho oito horas de atendimento, eu vou conseguir atender só oito pacientes. Entendeu? Uhum. Como a odontologia. A odontologia não consegue ficar saturada, porque o, é, o dentista ele vai atender no consultório. E aí ele não consegue. Mas a gente começou a ter uma saturação de biomédicos formados para pouco emprego. E isso começou a fazer muita gente migrar da área. E as faculdades de biomedicina, naquela época, estavam diminuindo, diminuindo. O, o número de interessados. Então. Tra trazer a biomedicina estética era assim, um marco para tirar o biomédico de trás da bancada do laboratório, uhum. vir para um consultório ter autonomia da sua profissão Hoje o Roger poderia ter o consórcio dele, onde ele trabalharia o dia inteiro lá com a, a biomedicina que Agora, à noite, ele estava aqui fazendo isso uhum. e pronto. E ele, se ele quisesse trabalhar duas vezes na semana, três vezes na semana, uma semana assim, uma semana não, ele faz o horário ele dele, faz. ele tem a independência profissional dele, coisa que antigamente a gente não tinha antes dessa data. Isso é muito interessante, porque nessa, a gente está falando uma coisa de 2005, 2006, 2004, enfim, de quase 20 anos atrás. Você é, já estava pensando no, no empreender da profissão, é. né? Assim, a sua liberdade de exercer aquilo ali e dando uma nova possibilidade para aquela uma reinvenção da profissão, vamos dizer uma assim. reinvenção. Porque eu não sei nem se tinha isso nos bancos escolares de poder aprender esse tipo. Não, do, não tinha. Eu, eu acho que isso, o ganho disso foi é enorme, enorme, enorme. Foi, eu acho que a, mais do que a mãe da biomedicina estética, é a primeira empreendedora, o revolucionou o mercado. assim foi porque muito bom. Até quando você leva isso para o banco escolar, você também ganha qualidade Nossa, no estudo, na, né, na, nas práticas. Enfim, é, é um ganha-ganha o tempo inteiro. Não tem... e, e aí quando você falou da data, então é um marco mesmo, porque tem a biomedicina antes de 2010 de 10 10 2010, e a biomedicina após 10 10 de 2010. Esse ano, que passou em 2022, em setembro, eu fui homenageada pelo Conselho Federal de Biomedicina pelos 12, 12 anos de biomedicina estética, uhum. né? foi 2022, e o doutor Silvio, mesmo disso, mesmo doutor Silvio, que me incentivou lá atrás. Uhum. Ele falou assim, olha, se não fosse a Ana ir atrás, tudo hoje, nós não teríamos o que nós temos da biomedicina estética. Hoje a biomedicina estética, de 36 habilitações que o biomédico pode atuar, ela é a segunda de preferência do biomédico. Olha isso. E ela é a mais nova, ela é a segunda. E é assim... É, antes sempre foi análises clínicas, análises clínicas, laboratório. O Roger deve saber disso. Análises clínicas, hein, Roger? É análise imagem, clínicas. né, Roger? Depois foi imagem, né? Pouquíssimas pessoas é acupuntura. E aí nós passamos, de repente, todas essas. E a gente, assim, hoje quase que 70% das pessoas que procuram biomedicina numa facu faculdade de biomedicina, procuram para fazer estética. Olha que legal. É um, é um... Mudou a cara da biomedicina. É, a, a pessoa, ela vai procurar o curso pela biomedicina estética. E você sabe que eu, eu, visitando aqui BH, eu visitei a clínica de duas alunas, né, que a gente, ex-alunas, que são hoje profissionais conceituadas aqui, né, a doutora Laís Mascarenhas e a doutora Gabriela de Moraes. E, olha, ouvir as histórias delas, assim, a, a mudança de vida delas uhum. é fantástico, porque, assim uma delas saiu da faculdade e já foi fazer a pós-graduação com a gente isso em 2013 né foi uma das foi da segunda turma de 2013 e tipo assim ela mudou e, e o que a gente plantou lá atrás, em 2013, ela carrega até hoje. Isso é tão bonito de ver, né? A humanidade que ela tem com os pacientes dela, a proximidade. Ela tem paciente de 4, 5, 6 anos, que são pacientes dela, uhum. que não larga. Ela já mudou de, de vários... Vai, foi para vários espaços e o paciente segue ela, com, sabe? Então, assim, isso é bonito de ver. A dedicação, o amor que elas têm pela profissão e o quanto aquilo faz bem, né? Uhum. Fez bem para elas. E como a, a, a Laís falou, ela falou, oh, eu venho de família simples, meus pais puderam me dar... Uma educação muito básica eu saí eu ia fazer eu ia ficar na análise clínica, clínicas mas quando eu vi a oportunidade em na estética eu fui para estética trabalhei muito tempo para os outros para depois montar o meu espaço e hoje eu posso dar uma qualidade melhor de vida para os meus pais para minha filha, coisa que se eu tivesse ficado na, no laboratório eu não conseguiria. Então isso, isso é fantástico. É. E às vezes está no laboratório e nem tem espaço, porque o, o, acaba ficando saturado o mercado. Não tem espaço. Ah. Sabe o problema do laboratório? Você não tem tempo de vida. Você entra ali, você fica 8, 10, 12 horas. ele ali ficava lá. Ó. Não é? Uma você noite. não tem qualidade de vida você às vezes está cansado você tem, né, e você encontra pessoas piores doentes que você tem que estar tá animado para poder ajudar aquelas pessoas então assim é, é muito difícil uhum. e quando a pessoa é, se precisa não tem outra saída acaba ficando ali né gente tem que tem família para criar tem contas para pagar não tem jeito mas quando vê uma saída cai fora não é. quer ficar gente porque esgota. Cara, a gente vai falar do, do, do núcleo de especialidades, lá da sua pós, mais pro final. Então, tá, sei lá. que tá aí. Tem coisa. A gente, aqui em Belo Horizonte, inclusive, tem, é, né? Nós então, temos um fórum. Tá, então, calma, vale. calma, que eu não vou falar pois disso. Mas eu falo onde é. é. Ó, eu, eu, então, assim, eu acho que a gente já começou, a gente entender um pouco sua história, eu queria ir para as minhas dúvidas vai, e pode tudo. Ir, assim. vamos lá. Então, quer dizer que a biomedicina estética, ela, ela é um, uma ramificação está dentro da própria biomedicina, isso, né? Então, tá. não é uma coisa diferente da outra, não. né? Então, é, a, a pessoa que tiver interesse em ser um biomédico, ou um biomédico estet esteta, né? Esteta, que fala, é. é. Tem que fazer o curso de biomedicina, que é o curso Normal, na faculdade e tal. É o curso superior. É, e aí, dentro dessa faculdade de biomedicina, você tem suas áreas, inclusive, a de, de estética, né? Isso? isso. E aí, eu queria saber assim... Afinal de contas, é, quais, o que o, o biomédico, o esteta, né, pode realizar? Quais são os procedimentos que estão é, nessa gama de procedimentos que podem ser feitos? Porque tem muita polêmica. Ah, isso não pode? Isso pode? Isso eu prefiro de fazer aqui, isso eu prefiro de fazer com aquele outro. É, o que está que na gama de procedimentos que podem ser executados pelo biomédico estético? Assim? É muito boa sua pergunta, porque realmente... É, as, nós profissionais não temos dúvidas, mas o paciente, o cliente tem muita dúvida, Exato. né? Ah, mas eu vou fazer toxina botulínica com biomédico esteta sim, então o biomédico esteta o que ele pode fazer? Ele pode fazer todos os procedimentos injetáveis é, Desses que não sejam um procedimentos cirúrgicos, ele não pode fazer, fazer procedimentos que tenham corte de pontos. Agora, procedimentos injetáveis com seringas, onde a gente vai usar toxina botulínica, enzimas, preenchedores, os fios de sustentação, hum. é, os fios de PDO, os bioestimuladores, é, eletroterapia, parte de ultrassom, radiofrequência... Ah. É, toda parte de ultra, ultraforme, é, laser, toda parte de laser pode Então todos esses procedimentos eles são re reconhecidos pelo Conselho Federal de Biomedicina Como procedimentos que o biomédico esteta pode estar realizando ah. É muito importante que o biomédico seja, ele tenha uma habilitação Que é o que o conselho fornece Então ele, ele, depois da graduação ele faz a pós-graduação E ele pega a habilitação porque nem todas as faculdades, o Luiz, tem o curso de Estética para o biomédico dentro da, do curso. Ah, tá. Então, é interessante que ele faça depois uma pós-graduação. Ou ele faça uma extensão universitária durante a faculdade. A gente também tem a extensão universitária. Para ele poder dar continuidade, depois que se formar... No, na, na, na formação esteta dele, né? E retirar a habilitação do conselho, porque você tem que estar habilitado para trabalhar com isso. Então, todos os procedimentos, eles são legalmente realizados pelo biomédico. Então, aquela coisa, ah, só o profissional X ou Y pode fazer esse procedimento, que a gente escuta uhum. aí, às vezes, nas redes sociais, não é reserva de mercado, é briga de classe, é porque, né... Quer, cada um quer vai puxar a sarginha para o seu lado. Mas, de fato, nós, peelings nós podemos fazer. Então, todos os procedimentos são autorizados. Claro. Nada cirúrgico, nada que tenha necessidade de uma cirurgia. Tá, então é importante você que né, está que assistindo a gente, que quer, tem um desejo, tem olhar lá no, na grade curricular lá da, da sua universidade. Se tem aquele. Você está na grade, que aí você faz aquele, aquela grade, depois você procura um apóstolo, você se especializa. É importante isso, né? É importante, é isso, importante, né? importante. E aí eu tenho aqui, ó. É, é, eu anotei aqui, ó. Quais são os tipos? Então tem os injetáveis, os invasivos. Você consegue. Assim, desculpa, é até muito amador quando eu te perguntar, mas é porque eu não sei. O que é o injetável, eu entendi. O que, que é o um invasivo? O que, que não é invasivo? É, é a gente. Especifique isso pra gente, pra pessoa até ficar mais. Você falou do fio. Outro dia, eu posso citar? Será? Posso? Pode. Deve estar tá assistindo a gente que minha cunhada colocou uns fios e tal. Tá, uhum. Ficou até mais bonitona, uhum. é, o que negócio todo. O que, que são essas é, é, de forma, assim... Eu estou te perguntando de forma amadora, mas para a gente entender. O injetável a gente entende, mas o que é, que é invasivo, o que, é que não é? Como é que, ah. é que funciona é essas assim, nomenclaturas? Essas nomenclaturas são todas confusas. É. Você tem total direito de ficar <risos> confuso, porque, olha... Vou te dizer, até a gente às vezes se confunde. É que, assim... A gente antigamente falava que era invasivo, invasivo, invasivo. Aí veio a lei do ato médico, aí começou aquela briga dos médicos, que é invasivo, que não é invasivo. Aí ficou determinado, segundo a lei do ato médico, que invasivo é tudo aquilo que invade as cavidades é, corporais já existentes. Ah, tá. Então, nariz, boca, orelha e outras cavidades já existentes, torna-se invasivo. Ou... Tá. Que seja invasivo através de um corte cirúrgico. Hum. Aí você vai ter acesso a órgãos internos através de um corte. Por exemplo, uma cirurgia no pâncreas. Uma cirurgia, uma cesárea. Você vai ter acesso ao útero, acesso aos órgãos através de um corte. Isso é invasivo. Ah, tá. Então, quando a gente fala... Aí, ah, mas e o fio é invasivo? Ele perfura a pele. E foi, e foi vetado do, do, do, do, daquela questão do ato médico... Que, pele, tudo que, inge, que tudo que invadisse a pele seria invasivo, isso foi vetado, até por questões públicas, porque imagina, uma vacina ia ser invasiva, uma Sim. injeção da enfermeira ia ser invasiva, ia ser assim, surreal, né? Uhum. Só o um médico poder fazer isso, mas ninguém. Haja médico no Brasil, né? Exato, exato. Então aquilo foi cortado e o que aconteceu? Esses procedimentos eles foram redenominados como injetáveis, então, por isso que a gente usa, eu uso muito injetáveis. Eu não gosto de falar minimamente invasivo, porque eu falo, ah, como é minimamente invasivo? Tá na cavidade oral, na cavidade já existente ou não tá? O que hum. é minimamente invasivo? Entendi. Então, muitas pessoas usam minimamente invasivo, o invasivo não cirúrgico, o injetáveis, que acaba sendo tudo a mesma coisa. É, são aplicações no tecido cutâneo, subcutâneo, pele ou intramuscular, não tem acesso a órgão interno nenhum, exceto o órgão externo que nós temos, que é a pele, que <risos> qualquer um tem acesso à pele, não é só o médico, né? Uhum. Você vai fazer uma esfoliação, você vai fazer uma, uma, uma tatuagem, o tatuador tem acesso à pele, não Exato. tem? Exato. Então a gente não tem acesso a órgãos internos, a, a, apenas a órgão, a, a pele, tecido subcutâneo, intramuscular, com os nossos procedimentos injetáveis que tem uso de agulha, ou cânulas, ou no caso do fio, entre outros procedimentos estéticos... Desta natureza. Então, não é um invasivo. Mas, às vezes, as pessoas... Dizem, ah, invasivo não cirúrgico. Ah, é minimamente invasivo. Gente, é tudo a mesma coisa. São procedimentos injetáveis com seringas. Certo. Pronto. Ó, oh, é, certo. gente. Vocês viram aí. Hoje é palestra <risos> com a doutora Ana Carolina Puga. Eu vou fazer o seguinte, não. Vou aproveitar que a gente deu essa pausa no assunto. Eu vou chamar o nosso comercial aqui na Rede 98. E daqui a pouquinho, daqui a, pouquinho a gente... Volta para o segundo bloco do Bora Podcast com a doutora Ana Carolina Pulga, a mãe da biomedicina. Solta o comercial, hein, meu filho. A gente está no comercial, vou pedir só para você, vou, vou trazer seu microfone um pouquinho para... Aí, aqui. aí tá, tá maravilhoso. Estava ruim o som? Tava não, tá. é só, até esteticamente ah, ficou tá. mais bonito tá. agora. Tá. Aí, okay. A gente também tem estética, meu Lógico. filho. <risos> Mandar um salve para todo mundo que está aqui no chat, já chegou o chat aqui. O Rogério mandou para a gente, incrível... É, incrível luta. Ah, esse incrível luta. No fim, as escolas também ganharam. As escolas, as profissões, todo mundo ganhou. Lógico, As faculdades, Que imagina. legal, que legal. Vamos fazer a volta para o segundo bloco, então, meu filho, Roger? Bora. Então, vamos lá. Estamos de volta com o segundo bloco do Bora Podcast. Hoje, a gente está recebendo a doutora Ana Carolina Puga a mãe da biomedicina estética e a gente tava falando aqui dos tipos de procedimentos e tudo, e aí eu quero fazer uma pergunta que hoje até tem uma notícia na globo.com, que lá fala de uma menina que fez uma cirurgia estética e tá com rosto o que, que é cirurgia? existe cirurgia estética? Sim. Cirurgia... Ou é um erro do jornalista ali para fazer um sensacionalismo É, também? a cirurgia estética existe, ah. existe, que é o que o cirurgião plástico faz, ah. por exemplo aquela cirurgia, a lipoaspiração prótese silicone tá. É, lifting ah. facial, é, nariz, isso são cirurgias estéticas que quem faz são cirurgiões. Hoje nós temos cirurgiões estéticos, né? os cirurgiões plásticos que fazem cirurgia estética. E eu acho que a notícia foi por conta de uma cirurgião dentista. É, exatamente. Exatamente. É e aí tá uma, uma luta agora dos cirurgiões dentistas que vieram bem depois, porque assim quando a biomedicina estética nasceu, Luiz, isso é muito importante a gente pontuar aqui. Depois de 2010, é, aí vieram outras classes e eu sabia isso quando eu comecei a desenvolver o projeto. Porque quando eu fiz o estudo e que eu falei, que eu, que eu abri aquela caixinha de Pandora é, e vi aquela exato. esperança ali. E falei, ó, e comecei a estudar. Eu falei, gente, logo, logo os profissionais da saúde vão poder fazer o que a gente faz. Porque a formação básica é praticamente a mesma. Sim. E aí depois a gente vai se diferenciando, um vai para o atendimento hospitalar e o enfermeiro, outro vai para o farmacêutico, outro vai para análise, e a gente se diferencia ali na frente. E é o que aconteceu? Logo depois de 2014 veio a farmácia... É, pleiteando a, a, a, a, também a farmácia estética. E tudo, todos esses que foram lá no Conselho de Farmácia brigar pela farmácia estética foram inspirados na minha história. Sim. E todos os alunos nosso que foram lá, que fizeram pós com a gente, mesmo sem existir, a gente abriu oportunidade para eles, para que eles pudessem ir lá lutar pelos direitos deles também. Depois veio em 2016 a enfermagem estética, 2019 a, a odontologia uhum. e 2020 a biologia. Olha só ah, quanta biologia para é novidade. É a biologia está na estética também com a biologia estética. Olha que e a fisioterapia também. A tem? fisioterapia ela em 2009 ela já estava com uma habilitação para dermatofuncional. Só que o Conselho de Fisioterapia colocou o fisioterapeuta fazendo os mesmos procedimentos que o esteticista. Por isso que na minha no meu projeto eu não quis fazer o que a fisioterapia fez. Eu quis Trazer um pouco longe da fisioterapia fazer tá. e da, da estética aquilo que eles não faziam, os injetáveis. Eles não faziam, então a gente vai fazer o que? Os injetáveis, tá, né? Então foi todo assim: um pensamento, uma estratégia ali. Sabe, quando você vai jogar o War uhum. ali, tipo, você vai vendo ali seus Ô, doutora, amigos, inimigos. Você teve um pensamento lá atrás que está impactando muito nas, na vida das pessoas hoje. E aí as pessoas, quando eu citei o seu nome, ah, pergunta se dentista pode fazer, porque as pessoas levam sempre para o lado pejorativo. E eu estudando, é, vendo seus vídeos e tudo, você fala: enfermagem estética, farmácia, estética. Você deixa muito claro essas nomenclaturas das profissões. No fundo, todo mundo tem a mesma qualificação. Então, por exemplo, se eu for amanhã num, num, num, numa clínica de uma, de uma odonto, ela tem a mesma qualificação do que a biomédica, do que... Como, tem, tem... É, então, aí, quando a odonto entrou, ela entrou só com a parte de... Cabeça, ok. Então a odonto só faz cabeça, tá só face. O ah, tá. odonto não faz corporal. Então, o que diferencia o odonto das outras classes da farmácia, da enfermagem, da biologia, da biomedicina é que nós essas classes faz o corpo inteiro e a odonto faz só facial. Uhum. E aí, voltando só na casa da odontologia e da cirurgia, então a odonto eles são cirurgiões dentistas. Então eles também são cirurgiões. Logo, se que eles ah, também vão poder fazer as cirurgias estéticas, eu acredito assim, ainda está tudo muito recente. Tá. É né? muita briga. Muito... Até estava co conversando hoje com o, coordenador, com o nosso coordenador do Nepuga, da ROF, que a gente tem a pós-graduação em ROF também no Nepuga. Estava conversando com o Dr. Diogo e falando com ele. aí, aí, né? qual vai ser o nosso posicionamento? Porque a gente tem, a gente tem nossos alunos, também precisa se posicionar. Sim. E a questão é que está tudo muito recente para a, a, a HOF ainda. Né? Tem uma linha da odontologia que defende que o dentista pode fazer as cirurgias, como essa cirurgia que deu esse problema... Né? E tem uma linha que defende que não, e aí isso ainda vai, o Luiz, ter que crescer. Essa briga entre esses profissionais, conselho, ainda vai ter que se desenvolver e chegar num ponto pacífico sim. para a profissão e principalmente para os pacientes. Porque eu acho o seguinte, o profissional quando ele é bem formado, o paciente está seguro. O problema não é, o profissional que está, é a, a classe do profissional que está fazendo, mas sim é a qualificação deste profissional. Porque você vê muitos médicos cometendo muitos erros fazendo muitas coisas assim horríveis uhum. e não é porque ele é médico ele pode nenhum profissional pode concorda ele tem que ser um bom profissional então eu, eu acho assim que é muito é, tem muita discussão em relação em relação a isso ainda lógico que a imprensa cai matando porque não foi um médico mas quantos médicos já teve um problema desse ou pior e ninguém falou nada não, sim é. Isso é uma coisa, Por isso que eu quis trazer essa questão, porque é, erros acontecem e também pode acontecer da própria do, do, do corpo não tá, não aceitar aquilo. Acontece rejeições. Mas aí como eu, eu, a gente já ia até esse papo hoje, isso foi notícia de hoje, ah, tá e falou cirurgia, você assim, opa, a minha tentou a isso. É. E, o, e... e o odonto, ele faz cirurgias E aí, de, todas bucais, essas, aí, né? de todas essas classes, então, biomedicina, farmácia, enfermagem, biologia e odonto, o dentista é o único que pode fazer cirurgia. O biomédico, o farmacêutico, o, cir... o, o biólogo... O enfermeiro não pode fazer cirurgia, meus... tem, tem, tem colega meu que vai falar, a Ana tá falando isso, gente, sim, porque eu tenho que ser, eu sou muito clara e muito transparente, foi com essa transferência toda, com essa clareza toda, Uau. que eu alcancei, que eu conquistei, que eu fui atrás uhum. de tudo que nós temos hoje. E a gente tem que saber, ah, eu quero fazer cirurgia, então eu tenho alguns colegas que querem fazer cirurgia, então eles estão fazendo o quê? Odontologia para ah, eles depois tá. ajudarem a pleitear e, e talvez fazer odontologia. Outros foram fazer medicina, porque ah, gostei tanto dessa área, vou fazer medicina para fazer um cirurgião plástico. Então, a gente tem que saber até onde a gente quer ir, e se qualificar o máximo que você puder para você poder fazer aquilo. Por quê? Você tem uma responsabilidade na sua mão que é a vida de outro paciente. Exato. É o sonho daquele paciente em ter um nariz menor, ou em ter uma harmonização facial, ou em, ou em emagrecer. Quer dizer, algum sonho que ele tem ali, Sim. que é algo que vai transformar a vida dele, né e vai mudar a vida dele, que seja para melhor e não para pior. Sim, então, claro, é muita é. responsabilidade. É. Isso é interessante tem alguma dica que, que você pode dar para por exemplo ah eu vou quero lá fazer que eu tô com uma, um um uma coisa o para a gente avaliar o profissional para a gente escolher o profissional também tem alguma coisa que a gente tem que olhar se tem um registro se não tem existe Sim, isso existe existe todos os profissionais têm que ser habilitados e tem que ter registro no seu conselho de classe ah, então primeira tá. coisa você tem que pesquisar quem Ótimo. que é? Eu vou lá no doutor Luiz. Qual que é o CRB, CRBM dele, no caso biomédico? Ah, o CRBM dele é tal. Vou lá pesquisar. Vou perguntar no conselho se ele tá habilitado para aquilo, é se ele pode. Ó. Então, é pesquisar. É não, não sair achando que, nossa, só porque a pessoa tem uma cara bonitinha e tá postando fotos de antes e depois bonitinha, ela é a melhor. Gente, nem sempre que a gente mostra, ninguém vai mostrar os é, erros. É... O pessoal vai mostrar o que é bonito. É... E olha lá hoje com o Photoshop tudo, você nem consegue confiar o que é verdadeiro não, né? Verdade. Então, você tem que procurar Procurar saber onde ele se formou, se ele fez uma pós-graduação séria. Hoje tem muitas pós-graduações EAD. Onde se viu um profissional aprender a fazer tudo isso de forma EAD? É complicado. Sem colocar então... a mão no paciente, sem fazer uma prática, sem ter profissionais de experiência ensinando, ajudando, orientando. E então vai saber qual é a escola de formação desse profissional, se ele tem uma especialização, se ele está associado a alguma associação de classe, a um conselho. Conselho, então, obrigatoriamente, ele tem que estar, tá para você ver qual é a procedência desse é, profissional, né? Isso, isso é interessante, isso é importante, porque são, você está mexendo ali no seu corpo. E, e você quer uma qualidade, né? No civis? você quer ficar mais bonito no final das contas, você, você quer se sentir melhor, né? Com a eu... saúde melhor, né? e, a, e a gente foca muito nisso durante a formação dos nossos profissionais, Luiz. Hoje, conversando com a doutora Gabriela, por exemplo, ela me disse que ela já está oito anos no mercado aqui em Belo Horizonte, uma menina assim jovem, tem o que? 30 anos, né? Começou nova. Uhum super responsável, resultados maravilhosos, nunca teve uma complicação estética. Que ela faz hoje ela é especialista facial, faz só faz, nunca teve uma complicação é. estética. Então ela trabalha com muita responsabilidade. Ela tem pacientes de 7, 8 anos que estão com ela, que Já só vendo, fazem toxina, né? preenchedores, harmonização, fios estimuladores, tudo com ela. Então tipo assim, isso é muito bom de ver. Você vê, levou a sério a profissão, trabalha dentro dos limites da, da, da segurança, hum. porque a gente ensina isso durante os nossos cursos. Eu não vou fazer algo que vai colocar a vida do meu paciente em é risco. Isso. É, pois é, porque a ideia. Estou pensando já na questão do negócio. É que o cliente, que o paciente volte para fazer Lógico. outros. Ou, né, assim, é que te indique, né? Te indique para trazer, né? é óbvio. E aí nisso a gente está falando, a gente tem um núcleo é, de especializações que é o Nepuga. Isso. Tem um núcleo em BH, eu queria que você falasse disso e, e falasse assim, o que, que as pessoas encontram lá no Nepuga? Tá, tem um núcleo no Nepuga, em BH, no Buritis. Opa, bacana. Buritis é perto aqui, mais ou, é, menos, é mais né? ou, é. ou menos. É né? Buritis. Pra mineiro é, tudo é perto, é, doutor. É, tá que então, bom, né? <risos> pra nós tudo é ali. É, que bom. E, então a gente tem um núcleo ali no Buritis, já estamos em Belo Horizonte, o Luiz, desde 2011. Eu tenho, tenho escola aqui em Belo Horizonte. Nossa, eu comecei ali no... Na é, Olegário Maciel. Maciel uh -huh, é, uh -huh. E depois a gente foi para Começamos na Pampulha, depois fomos para Olegário Maciel, depois a gente foi para o Buritis. E a gente tem o núcleo Buritis. Lá, hoje nós temos uma pós-graduação, assim, de uma forma muito versátil para uh -huh. o nosso aluno. E nós conseguimos, ir, com isso, levar a, essa formação para muitos mais alunos. E graças à pandemia a gente conseguiu, né? e foi um ponto positivo da pandemia para gente, porque quando entrou a pandemia, a gente teve que levar todas as nossas aulas para o EAD, para o online. Uhum. Né? Então a gente ficou aquele tempo no online que todo mundo ficou, não foi? Mas quando a gente voltou, a gente voltou com as nossas aulas teóricas no, no, de modo virtual, uhum. no Zoom que todo mundo faz o conforto de sua casa, não precisa deixar o filho com a mãe, não precisa deixar o marido, a família no final de semana, pode passar ali o final de semana fazendo a tua aula de casa com o professor, ali cara a cara com você, nossos melhores especialistas do Brasil, são professores do Nepuga, graças a Deus. E aí, depois esse aluno ele marca as aulas práticas dele na unidade. Ah. Então ele marca quando for melhor para ele. Ele não tem uma obrigação, ele tem uma obrigação de cumprir uma carga horária. Só que ele escolhe a agenda dele. Então, ah, eu tô aqui, o Roger resolveu fazer após com a gente, fez lá tranquilo as teorias, aí quando ele tem as férias dele, ou uma vez por semana, ou duas vezes por semana ele faz, ele a, vai prática. Lá, faz a prática, e faz a prática hum. com especialistas nossos formados por nós, ainda nossas metodologias que são metodologias seguras eficazes, e que lidam diretamente com a humanização do atendimento, então essa, essa é o Onepug, então hoje aqui a gente tem todas as práticas Poxa. de toxina botulínica, preenchedores fios, é enzimas lipoenzimáticas para tratamento para celulite laser, a gente tem tudo aqui e a gente tem uma clínica escola que a gente atende a, a nossa população com preços assim baixíssimos assim um valor uhum. só simbólico ali e a gente tem esse atendimento comunitário como clínica e escola também aqui em BH aqui tem em também BH como é que é você junto me entrar nessa, nessa nessa lista eu quero entrar ótimo nessa a gente lista vai, vai de deixar o, vou... o telefone aqui para vocês eu quero é, você modelos. tem um endereço certinho você lembra Sim, o... me passa vamos pedir aí o nosso Peça, assistente nosso faz endereço o favor o o meu jovem passa para Roberta ela me passa aqui para eu ler no meu WhatsApp Isso, Pode e ser? depois a gente coloca o WhatsApp da unidade para os pacientes modelos, que quem quiser Pode. ser paciente modelo só, Porque o paciente modelo, assim é, é, é atendido pelos nossos alunos Que são todos pós-graduandos, todos formados E com o especialista nosso que tá lá Puxa, a, a, completo, Então assim, hein, é doutor? completo Então tipo já Completo interessante. Então, que interessante, bem interessante. É, <risos> Vamos lá, você que tá aí Como é que chama o nosso doutor lá, Roger? O, o Jerry Ru, Doutor Rudier, vou arrumar uma aposta pro Rudier lá na doutora, na faixa, você vai ver é. É, eu, fiz, eu já fiz, o que é que é aquilo que eu apliquei lá no Rudier? Enzima eu já apliquei Enzimas, enzima, mas é? eu não ajudei muito a enzima ah, não tá. eu não fiz a mas minha ó, parte pode lá, você já tá com a tua vaga garantida lá com o paciente modelo, hein, é, quero eu ver. não fiz muita eu não ajudei muito a enzima é. não, mas dá resultado Nossa, dá, também. dá resultado, é. se ele certinho, é resultado, é, mas eu, é. eu que não ajudei minha filha aqui. É, vamos lá, eu tenho algumas outras curiosidades é... Quando eu chego lá, por exemplo, ou no, no, na, na doutora Ana, ou no, no Nepuga, ou nas clínicas, enfim, é, eu chego lá e falo assim, ô oh, doutor, eu quero fazer não sei o que, você dá uma orientação, como é que é que os profissionais fazem? Cara, é melhor você fazer dessa forma, acho que aqui é entende melhor para você, ou tem aquele negócio, o cliente que manda, vai lá e faz. Não. Como é que é, tem, tem, um, tem uma avaliação tem, do... do, do tem. Do, do cliente ali, do paciente? Todos os nossos pacientes, eles são avaliados, né? E, cada, e, e isso é muito interessante, que a gente estava até conversando, eu e, a, e a doutora Gabriela hoje, porque às vezes o paciente chega falando, ah, vi esse procedimento aqui no Google, eu quero fazer esse procedimento. É. E não é bem assim, porque tem todo... Tem toda uma análise antes, uma avaliação, porque é muito sério, né? Nós como somos profissionais da saúde, não basta, a gente não está ali só para vender procedimentos. Uhum. A gente está ali para poder ajudar você a alcançar um resultado que você quer. E esse resultado nem sempre é só estético, é um resultado às vezes emocional de autoestima. É, exato, isso é saúde, né? E às vezes eu vou fazer uma coisa é. que você vai se olhar, você vai, vai piorar a tua autoestima. Ela fala, meu Deus, eu tô horrível, eu não gostei, tira isso de mim. E aí, como que você fica? Então, a gente tem que entender muito do perfil do nosso paciente antes de a gente propor alguma coisa. Então, é muito comum o paciente chegar e falar, ah, quero fazer isso. Não, vamos fazer uma avaliação. Primeiro, eu tenho que saber do seu estado de saúde, tem que saber se você pode. Então, como nós somos profissionais da saúde, a gente faz uma breve avaliação, uma triagem. Né? A gente não vai pedir exames, mas tem alguns exames como, por exemplo, gravidez, a gente solicita, né? que tenha um, um, um check-up, às vezes hepático, quando vai fazer uma, uma lipa enzimática. Eu tenho que saber o perfil hepático do meu paciente, porque de repente você estou pondo uma enzima vem você e você está com seu perfil hepático todo alterado. E aí, como que eu faço? Eu hum. posso te prejudicar. Isso é importante, Entendeu? Doutor. Então, esse conhecimento que o biomédico, o farmacêutico, o enfermeiro tem, socialização de saúde tem, eles, porém, importante nessa avaliação e a gente aborda bastante isso lá na nossa clínica escola e nos nossos cursos e aí a gente vai te indicar aquilo que vai chegar ao resultado que você quer e então a gente faz uma boa avaliação e como eu disse o resultado muitas vezes é mais da autoestima do que o resultado estético em si e a gente eu costumo falar assim procedimentos têm preço mas devolver autoestima para o paciente não tem preço e, imagina quando o paciente pega o espelho tem paciente minha que eu fiz toxina, preenchimento, fiz a harmonização. Eu queria até ter, ter feito mais, mas a paciente não tinha muita grana, uhum. eu não ia ficar vendendo para ela. Eu, final vou no limite dela, eu tenho Sim. que respeitar. Isso é ser profissional. Isso é, importante, isso é ser profissional, eu sou humana, não sou desumana. Ah, vai deixar aqui um carro e eu vou te deixar linda, maravilhosa. Não, gente, isso é muito desumano. Eu Sim. tenho no limite dela. Não, vamos fazer, vamos fazer de pouquinho. Eu fiz pouco. Por mim eu teria feito mais, uhum. mas não podia. Eu fui na limitação dela. Olha que ela pegou o espelho, eu achei assim, assim. Ah, Ficou bom, né? Pensei, poderia ficar melhor. Olha que ela a pessoa ela falou assim, nossa, eu tô linda, maravilhosa. E ela se sentiu linda, maravilhosa daquele jeito. Gente, pra mim valeu. Exato. Na semana seguinte, Luiz, eu lembro muito bem dessa senhora, muito bem. Ela voltou de cabelo, eu nem reconheci ela, ela tinha pintado o cabelo, ela tava com outro estilo de roupa. Eu falei, nossa, é a senhora? Faz? Você viu como que aquele preenchimento, aquelas coisas me mudou? Nem tinha mudado muito, mas mudou tanto a autoestima dela, que ela virou outra pessoa. Ela ficou, assim, muito feliz. Eu falei, olha, que legal, né? Eu poderia ter enchido ela de preenchedores, deixado ela, né? Uhum. E ela nem ia ficar tão feliz. Eu fiz o que ela podia, o que ela queria. E, tipo assim, dentro do, da limitação financeira dela, mas dentro do que eu vi que ela poderia receber. E aquilo já mexeu com ela. Isso que é gostoso de ver, né? Essa satisfação é. do paciente, né? Essa, essa elevação da autoestima. Além, a, a gente fala da, da questão da estética, muitas das vezes a gente até comenta ah, que a pessoa nem precisa muito mas está fazendo mas isso é muito pessoal, pessoal. e a autoestima é saúde pública a pessoa está mais feliz ela não tá, sai de uma depressão ela se sente mais disposta para trabalhar mais disposta nos relacionamentos dela isso, mais né? disposta na sociedade pra né tudo doutor? fica é. menos, menos irritada né gente eu tenho, eu tenho uma... menos gente chata olha no mundo. eu tive te eu tenho uma paci... tive uma paciente foi essa foi acho que em Ribeirão Preto ou São Paulo nem lembro já faz já tem um tempinho ela disse que ela estava já um tempão procurando emprego, ela não conseguia emprego, não conseguia Ai, emprego, não conseguia emprego. Aí ela resolveu fazer uma harmonização facial. E aí foi lá, fez a harmonização, ela falou assim que era a última grana que ela tinha, que ela já estava cansada, que ela estava com o sistema dela super mal, tal, tal, tal. a gente fez a harmonização nela. Quando foi que ela voltou fazer retoque, fazer retorno ah. e tudo mais, ela voltou e falou assim, nossa, vocês nem acreditam, eu arrumei emprego. Olha, esse preenchedor foi mágico, que eu arrumei um emprego, a servitação foi mágica. Eu, é. eu falei assim: mas como assim? Ela estava tão radiante, a sistema dela melhorou, que a hora que ela foi apresentar o currículo dela, ela estava com outra vibe, Exato. com outra energia, que ela conseguiu um emprego. Olha que coisa sensacional. Eu falei, olha que bacana. Mas isso é real, isso é muito, é muito real. É real, e as é. pessoas não dão valor. E aí, quando o Conselho, eu volto lá atrás, e o Conselho falava que estética era algo superficial. Onde que é superficial, gente? Eu tive que provar para eles que saúde não é só ausência de doença, é um bem-estar físico, social e emocional. Isso, a Organização Mundial da Saúde já determina isso. Uhum. Que saúde não é ausência de doença. A pessoa tem que estar bem fisicamente, socialmente, emocionalmente. E emocional é a autoestima, é. gente. Se você está com autoestima, depressão, se tem uma imunidade baixa, você morre. Sim. Você começa a entrar em depressão. Imagina essas famílias que tiveram né, com a Covid, ficaram deprimidas. O paciente mais deprimido morria mais rápido de, de, de Covid. É. Porque Tudo o sistema imbóvico, imunológico... É. Deprime quando você está deprimido? Tudo deprime, Exato. inclusive o sistema imunológico. Cara, é isso, é muito real. Isso é muito real. Eu acho Nossa, que você vai você, me cortando que eu vou falando aí. E eu acho que você, no laboratório, no, no, no, nas clínicas, nos seus consultórios, você deve presenciar muito isso de pessoas que chegam com uma baixa autoestima. É, estética de não se sentir bem consigo mesmo, né? São com muitas coisas. Ó, tive um caso uhum. também de. A gente fala de remoção de tatuagem. Ah, porque vai remover a tatuagem? Foi lá, fez a tatuagem, agora quer remover, que frescura e tal. Mas, gente, tem pessoas que fazem a tatuagem numa, numa emoção ali do momento. Por exemplo, colocou o nome, tinha um menino que ele colocou o nome assim, Gabriela. Sei lá, acho que era Gabriela, era Bruna, no, na, no braço dele inteiro, assim, sei lá onde que era. E ele já, não, ele já tinha largado dela e tinha começado a dar uma outra menina que Ele jaladuna. largou da Bruna e ainda tava com a Gabriela. Né, deve ser, sei lá. E aí, sabe o que ele tava fazendo? Ele tava a ponto de... Ele era um serralheiro. Ele tava a ponto de serrar o braço e dele. Pode, olha, é. gente... A mente, né? Olha a mente. Aí, quando ele foi lá ver o, o valor, fazer o orçamento, ia ficar muito caro. Porque era uma tatuagem muito grande e remoção de tatuagem não é uma coisa barata. E demora muito. Demora, às vezes, 12 meses, 8 meses para retirar. É demorado. E aí ele falou assim, não, eu não tenho condições. Eu tô a ponto de ser. Te juro, eu fiz praticamente assim, metade do preço, bem menos, só para ele poder tirar, porque eu tava com medo dele cerrar o braço. Eu falei, gente, eu não vou esse rapaz, ele vai serrar o braço. Isso é saúde pública, doutor. Falei, não, ele não ia raspar, é, ele ia fazer é, alguma coisa, ele imagine, tal, mas, é. não tava mais aguentando. Imagina, gente, não dá. Então, tem coisas que a gente tem que levar, é muito sério, é saúde, não é algo superficial. Ah, é. Então, isso é muito bom. Ó, tenho muitas perguntas no chat aqui, mas é o seguinte, qual, vou combinar uma coisa com vocês aqui que tá no chat. Vou fazer as perguntas do chat no finalzinho do bora. Então, vai mandando sua pergunta aí que depois nós vamos fazer uma, uma rodada só de chat. Isso, pode, ser? pode ser. Então, beleza, então. Vamos continuar aqui no papo com a doutora Ana Carolina Pulga. Você já falou que tem que fazer os exames é, exames brasileiros ver o hepático e tal, mas qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa está hábil a fazer um procedimento, desde a senhorinha de 80, 90 anos até uma pessoa mais jovem, tem alguma contraindicação de questão etária? Não, de condições etárias não, Desse, a, gente, a gente não faz em menores de 18 anos, por questões legais, uhum. desenvolvimento corporais e tudo okay. mais, então alguns procedimentos não faz mesmo, né? e outros só com autorização de pai e mãe, de repente uma remoção de tatuagem, algumas coisas okay. assim. Mas, é, assim, a partir dos 18 anos, sim, desde que a gente respeite a saúde do paciente. Então, a avaliação, ela é extremamente importante. Se você chegar em alguma clínica, você que é paciente aí, que está nos assistindo, que quer ser um paciente estético, chegar em alguma clínica e simplesmente a pessoa falar, ah, vou fazer uma enzima, vem cá, não te faz uma avaliação e faz uma enzima. Ou não te faz uma avaliação e faz um preenchimento ou alguma outra coisa. Sem uma mera avaliação, desconfie, por mais né atrativo que seja o preço, desconfie, porque a avaliação ela é importante. E quem está fazendo a avaliação tem que saber interpretar essa avaliação para saber o, o grau de saúde do paciente, para ver se ele realmente tem condições de receber aquele procedimento ou não. Eu já tive pacientes que é, na avaliação eu desconfiei que estava grávida, pedi para ah. fazer um beta-HCG, ela foi na farmácia, fez um beta-HCG, no dia seguinte ligou e ela realmente estava grávida. Tá vendo. Eu já tive paciente, tive um paciente numa avaliação, um senhor que ele foi fazer uma lipo, lipo enzimática. Sei disso, eu tô, um é, é tá que nem chegar lá. O um senhor ele tinha o quê? <risos> um, uns 60 anos, 65 uhum. anos, e ele tinha um abdômen muito distendido. Se eu não conhecesse, Fosse uma leiga, talvez eu faria. Eu falei: não, antes da gente fazer, senhora, a gente vai fazer todos esses exames aqui. Eu não solicito exame, né? Porque biomédico, agora que biomédico pode solicitar exame, mas na época eu não podia, uhum. mas eu tinha sempre parceria com alguns laboratórios e com o convênio as pessoas conseguem ir passar no médico, uhum. pegar os exames. Fez lá a, a bateria de exames que eu solicitei e ele estava com uma estetose hepática. Ai, olha mesmo. só e ele estava no estado avançadíssimo Nossa! Não então tipo assim sério? eu fiz um bem para ele né? eu fiz assim fiz um, um, uma triagem nele depois ele foi para os médicos especialistas foi se cuidar e não fez, não fez exatamente estético comigo eu perdi o paciente perdi mas gente eu ganhei uma vida uma saúde Sim, claro. então, eu, eu, eu tenho certeza que numa próxima necessidade dele ele vai vir em quem e você, claro. É que ele vai confiar na minha avaliação. Isso é um cuidado que você tem como profissional é, e também um cuidado com o seu cliente, com o seu paciente, Sim, né? Lógico, com o meu nome, ah. sabe, com a minha profissão, com o que eu tenho, estou ali colocando como responsabilidade profissional mesmo, é, né? Isso é interessante. Porque que às importante. Vez, e que às vezes, Luiz, as pessoas falam assim, ai, ai, eu não vou fazer nada, porque vai, tô precisando, né? Vender, porque sabe como que é, né? A gente vive num país que a gente precisa... É, nós somos um capitalismo. Lucrar, né? <risos> Aí fala, ah, não vou pedir nada não, vou fazer, vou fazer e sai fazendo. Só que daí o que acontece? Quando você tem uma atitude dessa, você perde o paciente temporariamente, porque às vezes ele vai ter que se dedicar a um outro tipo de tratamento importante para a vida dele, mas você não perde a confiança dele em você. Verdade. No seu nome. Ele vai falar assim, olha, eu não fiz tratamento com ela, porque eu não pude e tal, tal, mas eu fui muito bem avaliada. Não é de indicar, vai indicar quem? Vai indicar você. E é isso que nós precisamos de profissionais sérios. Então, no caso dessa cirurgião que aconteceu tudo isso, a gente não sabe o que aconteceu. Pode ter sido desde um erro profissional até um problema com a própria paciente. Não dá para avaliar, ser é muito superficial. E o jornalismo, às vezes, é muito superficial mesmo, né? Às sei, vezes cai. sei como é que é isso, minha Às coisa. vezes cai ali falando, né? Porém, é, a gente tem que saber avaliar. Ah, o, que tem, o que tem que ser é que, se eu me proponho a fazer um, um procedimento cirúrgico, como pessoa, como cliente, eu quero saber um pouco da história daquele profissional, da formação dele, como ele é, como, como que é, os Sim. cases de sucesso, quem ele fez, quem não fez, eu vou conhecer um pouco. E eu como profissional, se eu estou me submetendo a fazer um procedimento cirúrgico, eu tenho que ter toda certeza de que eu sei fazer do começo, meio e fim. Né? Então, é isso. Então, acho que esse, esses são os pontos importantes e falo os limites que ninguém deve passar em suas profissões e nem a gente como cliente. que tem cliente que é muito arriscado. Tem também, né? Tem cliente muito doido, né? Tem uns abusados. <risos> que sai se metendo em cada coisa é. e fala, gente, mas como é esse paciente? É. Sabe quando deu aqueles uma, uns rolos de que deu problema em quarto de hotel? Que uma, uma falsa médica, uhum. falsa isso, falsa aquilo, tava lá fazendo procedimento. E aí foi ver um, umas coisas assim. Mas como que a pessoa vai ser atendida? Num, você vai ser atendida num não. quarto de hotel? A pessoa tem que ter essa, essa é, uma preocupação com ela mesmo, né? É. Aí fala assim, não, eu fui lá no quarto de hotel. Não, eu fui no, no na, como que é? Na cobertura do, do doutor fazer bumbum. Tipo assim, quem que vai ser operado num negócio? são tipo, as coisas o paciente também se arrisca, né? Tem que saber é onde você está é um indo, né? Assim. E às vezes elas... Eu acho que vai até talvez pelo preço, sei lá. Pela ilusão, é. pela, pela fantasia. Pela não fantasia. Sei. É. Então, a gente tem que prestar atenção. Então, assim, eu não, não dou, assim, tipo, muitas... Só sei que o conselho de odonto está ali, né? Tentando limitar a atuação dos dentistas e, os, e um grupo de dentistas brigando para poder liberar o procedimento cirúrgico. Eles vão chegar no meio termo ali <coughs> e eu acho que é... <coughs> desculpa. De forma boa para a população, né? Porque... É. Quem ganha com essas limitações, com essas regularizações, é a população. Exato, exato, exato. Ó, oh, vamos lá, deixa eu mandar um recado pra vocês, é o seguinte. Nepulga BH, o núcleo de especializações pulga aqui em BH, na Avenida Engenheiro Carlos Goulart, número 24, no 11º andar, no bairro Buritis, meu filho. Repetindo pra você que tá ouvindo, na Rede 98 e na Rádio 98, Avenida Engenheiro Carlos Nogueira, ó, Engenheiro Carlos Goulart. Avenida Engenheiro Carlos Goulart, número 24, no 11º andar, no bairro Buritis, no WhatsApp ou no telefone 982254. 14, 49, o Roger vai colocar no chat, beleza? Então, você que está assistindo a gente na 98, procura lá o Nepuga e saiba mais, procure aí também é, na internet, no Instagram, aqui embaixo tem o, o link do canal da doutora, tem o link do Instagram da doutora, procure lá. Eu vou encerrar na rede 98, mas a gente continua uhum. no YouTube, você que está no YouTube, nós vamos fazer as perguntas finais, então é o chorinho do Bora no YouTube. Isso, doutora, é. pra gente finalizar na rede, te agradeço, muito, muito obrigado por você ter vindo, aceitado o convite da Rede 98 de estar batendo esse papo. Obrigado, Deus abençoe o trabalho de vocês e manda um recado final para a turma da 98. Muito obrigada, muito, muito bom estar aqui com vocês. Estamos aqui para atender tantos profissionais da saúde que querem se especializar nessas áreas, né? conseguir a sua... Seu reconhecimento profissional, sua independência financeira, uma satisfação em ser profissional da área da saúde atuando na estética. E estamos aqui também para atender os, prof... os pacientes, né? os uhum. clientes que queiram passar conosco ali como paciente modelo, que sonha em fazer uma toxina botulínica, um preenchimento e não teve condições ainda, porque acha que ainda é muito caro, ou que né, não, conhe... não achou um profissional de... De... que passasse essa segurança, uhum. então estamos ali para atender essas, esses, esses pacientes também Maravilha. então procedimentos capilares, faciais corporais né? todos os tipos de procedimentos estéticos para deixar Boa. a população, as mineiras os mineiros mais bonitos é. é um povo bonito né deixa eu contar uma coisa para vocês, você que está aí na rede 98 corre lá no canal do Bora no Youtube que tem o um restinho da conversa tem algumas perguntas do chat aqui e tem polêmicas também meu filho brincadeira este foi o Bora, número 194. Mandar um salve aí para o Teufi, que tá na direção aqui da rádio. Valeu, Roger. Valeu, Roberta. Hum, hoje, é, na próxima segunda, quem que é o convidado de segunda, meu filho? Deixa eu pegar aqui. Ah, segunda-feira, mais conhecido como 30 de janeiro, no dia 31, é o dia do Mágico. Então, na segunda, nós vamos receber Val, o Mágico, aqui na <risos> Rede 98. Beleza? Este foi bola número 194. Eu sou o Luiz e eu agradeço a todos vocês pela audiência. Muito boa noite. Até segunda. Fui! Você que está aqui no YouTube, a gente continua o papo aqui no YouTube e vou para as perguntas é, finais aqui da turma que está mandando aqui. Beleza, doutora? Beleza, vamos lá. É... Eu, uma, eu vou fazer a minha por último. Vamos, vamos, uhum. vamos, vamos, vamos para o chat. A Mayra Santos mandou um super chat para a gente aqui. Oi, boa noite. Quais os cuidados se deve ter ao procurar uma clínica de depilação a laser? Teria uma coisa para indicar? Tem, tem isso também? Tem, tem clínica, clínicas especializadas em depilação a laser. Bem, primeiro, saber qual é o tipo de equipamento que eles utilizam ali. Uhum. Se são equipamentos é, registrados pela Anvisa, isso importante. é super importante. Saber se os profissionais que estão atuando ali são profissionais habilitados para fazer aquele procedimento, né? Se eles têm conhecimento, são, são habilitados e têm experiência, né? Principalmente. Uhum. Então, se você estiver numa clínica e o profissional for um especialista, um biomédico esteta, farmacêutico esteta, enfermeiro esteta, já é muito bom, né? Então, procure saber um pouco mais desse profissional. E ver se a clínica está registrada na, na Vigilância Sanitária Municipal, se ela tem todas as regulamentações importantes que a vigilância pede que aí tu aí vai né? ver os resultados daquela clínica, os pacientes que Sim. já passaram ali. Então, acho que esses são os cuidados maiores. Boa. né A parte de legislação, de, de vigilância sanitária. E, principalmente, quem é o profissional que está ali aplicando laser? Ele sabe aplicar operar aquele aparelho? Ele é um especialista? Ele tem uma pós-graduação que uhum. vai é, dar para ele a experiência... Né, que ele precisa. Então, esses são os cuidados. É interessante. interessante. A Lúria, lá de Esmeraldas, aqui em Minas Gerais, pergunta, doutora... Em média, quanto tempo dura um, pros, um preenchimento labial? Tem isso? Tem, tem, tem uma média, mas depende é. muito... É, Laura? É, Lúria. Lúria. Lúria. Depende muito do paciente também, tá? Não é só ah, do tem preenchedor. Uhum. Tem, tem a idade do paciente, tem a qualidade de pele do paciente, a hidratação do paciente. Se o paciente que for muito desidratado, ele vai durar menos. Ah. Tem, por exemplo, os cuidados pós-preenchimento também Então, é uma série de fatores externos, internos do paciente e externos também, porque, por exemplo, quem toma muito sol, quem é, né, não tem muitos cuidados com a pele, esse preenchedor pode durar menos. Tem também a, o tipo de preenchedor que foi usado. Foi um preenchedor de alta densidade, baixa densidade, média densidade. né? O profissional que fez, que método que ele usou, foi um método que... É, mais profundo, mais superficial, então todas essas questões vai determinar o tempo de durabilidade do preenchedor. Uhum. Então, em média, a bula do, do preenchedor fala ah, de três a seis meses, tem preenchedor de nove meses. Mas. Realmente, vai variar muito de acordo com o produto. E nós sabemos que nós temos os preenchedores temporários, que são os de ácido hialurônicos. Que esses, eles você tem que estar sempre repetindo, porque eles vão sendo absorvidos pela pele naturalmente. E tem os definitivos, tipo um PMMA, que fica a vida inteira. Como se fosse uma prótese de silicone, só que é de PMMA na boca. Uhum. E aí fica a vida inteira. Esses já são muito pouco usados hoje em dia, Luiz. Porque se a pessoa um dia não quer mais, ela tem dificuldade em tirar. Então usa-se muito mais os de acelulónicos, os que são é, temporários, porque eles dão essa facilidade. Gostei, continuo. Não gostei, não pode nunca mais. Isso né? é interessante. Então é seu cuidado, mas a durabilidade vai depender de tudo, tudo isso que eu falei, né, ela gente? Ela não é te mais... falou, minha filha. É o seguinte, é, você vai lá fazer uma <risos> consulta com ela, porque tudo depende. É, eu tô muito. falando, eu fiz o da pochete. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui, doutora. É aqui, relativo mesmo, de verdade. Para né? perder a pochete da barriga, como é o procedimento? Eu fiz e eu não ajudei. <risos> Eu falo assim que é muito relativo. Sabe é. por quê, Luiz? Porque tem profissionais que falam assim, ah, vai durar seis meses, vai durar nove meses. Eu não gosto. Eu falo assim, olha, de acordo com a minha experiência, dura de seis, de três a seis meses, de oito a nove Mas depois que eu fiz uma avaliação, eu falo, oh, Luiz, em você vai durar em média de quatro, cinco, seis meses. Uh -huh. Por exemplo. Uh -huh. Porque eu tô vendo o Luiz aqui, tô vendo a qualidade da pele dele, eu fiz umas avaliações, eu fiz uns testes que eu faço, que eu tenho uns aparelhos que eu faço uns testes na clínica. E aí eu consegui saber a qualidade da pele dele, a hidratação da pele dele. Então eu consegui mencionar, porque eu eu já, tenho, eu já tenho um estudo de 15 anos de quantos pacientes que eu atendi. Então, eu já tenho o uhum. meu ponto de vista ali, né? Clínico. Agora, assim, é muito relativo. Uhum. Por isso que eu falo, é muito relativo. Então, quem fala afirma que vai durar seis meses, um ano, eu, tenho, eu desconfio. Eu a gente, essa pessoa não entende <risos> é. muito. Por isso que acho que isso é um ponto para você conhecer se o profissional é sério Sim. ou não. Porque aquele profissional fala assim, não, vai durar um ano, Luiz. pode ficar... Tipo assim, você desconfia porque profissional nenhum, quando, que é bom mesmo, vai te dar uma garantia dessa, por mais que ele tenha uma base boa. É, porque é relativo. É. é porque é relativo, porque não é uma matemática... É não é simples, exato, né? é, não é porque depende. Tem muitos fatores Os externos. Fatores. Assim, o produto ele te garante o um mínimo ali. É. Mas se você é para ser o potencial máximo, depende de quem está recebendo, tá recebendo. Ah. Ah, ah. fatores externos fatores internos. Que tem ah. o organismo do paciente. Sim. Se o paciente começa a fazer uma glicação muito alta, não vou falar disso aqui agora, né? Mas ele começa a oxidar muito. Pacientes que são clientes que são esportistas, corredores, a toxina dura pouco. A gente sabe disso já, uhum. relatos de caso é, o preenchedor dura pouco porque corre muito oxida muito aí ele danifica mais o que está recebendo ali então se vai durar menos isso é genético muito. gente não tem, é, então não tem é jeito muita... você falou uma coisa interessante que eu tenho uma uma, uma preparada assim é uma que pode acontecer intercorrências né? Pode acontecer, tanto numa cirurgia mais simples que você for fazer, quanto numa aplicação, quanto numa injeção que você for tomar ali no braço, às vezes no meu braço dói mais do que no do Roger, por exemplo, então e pode acontecer intercorrência é, no procedimento, assim. Qual, qual, se acontecer com alguém, qual a primeira, o que, que a pessoa deve fazer? Assim, quais são os procedimentos que ela deve, ó, fiz uma aplicação, meu corpo não recebeu bem, que que, quais são, a, a, o que, que eu tenho que fazer para diminuir é, o sentimento de dor ali, ou, ou amenizar essa situação? É, todo, assim, qualquer procedimento tem riscos, riscos. Uhum. pode ter uma intercorrência, sim, imediata ou tardia. Nós, nós profissionais, a gente vai ter todos os recursos necessários, quando ela é imediata ali junto conosco na cadeira, para poder minimizar qualquer lesão mais grave. Uhum. Então, a gente tem recursos para isso hoje, né? Muito mais do que talvez há 15 anos atrás, 10 anos atrás. A gente, e cada vez mais a gente vai trazendo mais recursos para poder... É, socorrer rapidamente qualquer intercorrência imediata. Uhum. Né? E lógico, a gente tem os cuidados pós-procedimentos para poder evitar as intercorrências em casa, que são as tardias, que uhum. às vezes o paciente mesmo provoca, ou às vezes é do procedimento que vai dar mais tarde, e ajudar esse paciente quando ele retorna na clínica. Então, a gente tem é, ações com... Pomadas, com outros tipos de injetáveis, para poder, por exemplo, um ácido alurônico que ficou mal aplicado, que está causando uma dor num paciente, a gente usa uma enzima, que é a hialuronidase, hum. para diluir aquele ácido alurônico e pronto, Entendi. e ele se dissolve e não traz mais problema nenhum para o paciente. Então, a gente tem tipo uns antídotos para poder minimizar e hum. reduzir essas intercorrências. O que às vezes acontece é que às vezes o paciente está vendo que tem uma intercorrência tardia. E ele não se atenta e ele não observe, ele volta tarde muito tarde pra gente e quando ele volta aí é mais complicado a gente fazer uma reversão então eu gosto muito assim de orientar meus pacientes, eu oriento verbalmente e por escrito, eu falo pro paciente ah, várias é vezes e eu dou um papel para ele que ele assina, que ele tá recebendo todas as orientações, isso é um cuidado que a gente tem que ter, e eu falo, e minha secretária depois de 24 horas ela liga pro paciente para saber como ele tá se tá legal, se não tá, como que tá se tem alguma coisa. Aí a gente sempre marca um retorno daí 5 a 7 dias, dependendo do, do caso do paciente, quando é a harmonização facial, para a gente poder acompanhar esse paciente. Uhum. É um cuidado a mais, mas é porque às vezes o paciente ele não se atenta aos sinais e cada organismo reage de um jeito. Uhum. Não adianta. A gente tem reações, é, uma, uma tatuagem às vezes provoca uma complicação que você vai quando você percebe tá está todo inflamado o braço da pessoa, ela tem que ir onde? Para um pronto-socorro. Eu nem volto para o tatuador, né? Ela vai para o pronto-socorro, porque é. o tatuador vai fazer o quê? Já está lá cheio de pus, com coisa, você não vai entrar com antibiótico e tal. O tatuador Nossa. já não pode fazer mais Exato. nada. Ela tem que voltar lá para o pronto-socorro, para que um, né, uma equipe multidisciplinar dali possa atender aquele paciente. Então, a gente... Eu acho que tudo que é muito bem esclarecido e orientado é isento de de Sim, claro. problemas. Uhum. É? Você minimiza, você, você diminui o, o, né, o risco, você diminui as possibilidades de ser um grande problema. Porque pode acontecer uma coisa ou outra, mas se você tem ali a, a, a, o primeiro, as primeiras medidas, é mais tranquilo. Aí eu vou tudo, te falar, né? nesses 15 anos da escola já, e acho que quase 20 anos na área, porque eu estou desde 2005 né, brigando pela classe que eu comecei, eu nunca tive uma intercorrência. Uma intercorrência de falar assim, nossa, foi grave. Uhum. Vou correr com o paciente. Nunca. Tive algumas complicaçõezinhas pequenas, resolvidas, assim, super reversíveis imediatamente? Uhum. Lógico, né? É a mesma coisa assim, dirigir, dirigi, tô dirigindo há 30 anos, nunca bati o carro, nunca raspei, nunca Bom, peguei o um retrovisor. É, Agora vai é, acontecer. É. Mas coisas pequenas. Por quê? Porque a gente está preparado, porque a gente está assim, você tem prudência, uhum. você tem responsabilidade, você sabe o que está fazendo, você está pre preparado para aquilo, né? Por isso que é importante, quando a gente vai fazer um procedimento, procurar profissionais que né, têm esse know-how, que têm registro, têm estudo, têm... Né, é, é e eu acho que, e que importante também, e o importante é o profissional saber onde ele está aprendendo, porque se você aprende errado, você vai fazer errado. Você é. tem que aprender certo. Exato. Exatamente. É igual quando a gente vai aprender a dirigir. Se você aprendesse a dirigir <risos> errado... Você estaria tá continuando dirigindo errado, é. achando que estava certo. E fazendo um monte de coisa aí, barbeiragens, porque aprendeu errado. Então, eu acho que o, quando você inicia alguma, algum procedimento, ah, quero aprender a fazer um procedimento estético desse. Eu tenho que aprender com os melhores, eu tenho que aprender bem. Sim. Porque eu tenho que aprender assim, a, a não ter... Problema, intercorrências, erros em nada, né? Conhecimento não é custo, é investimento, é né? Investimento. É investimento, é isso aí. A Roberta mandou aqui, doutora Ana, você acha que hoje em dia as pessoas têm exagerado nos procedimentos estéticos e acabando, e acabando ficando todo mundo igual por causa do chamado padrão da beleza? Você acha que existe esse... Esse, essa imposição desse padrão da beleza para todo mundo ficar meio roxinho, quadradinho, bonitinho? Como acho, é que... acho e muito, muito mesmo. E assim, eu sou totalmente contra esse tipo essa linha, tá? Quem me conhece, quem já fez cursos comigo de toxina, preenchimento, eu tenho o um curso que é uma metodologia que eu criei, o Puga Code, Aham. que é uma metodologia específica da nossa escola. E quem fez curso comigo conhece a minha linha de pensamento, porque eu falo, gente, nós somos únicos, né? E a gente tem que manter aquela naturalidade. Então, o que eu ofereço para os meus pacientes e o que eu ensino meus alunos a oferecerem, e eu fiquei muito feliz nessas visitas que eu fiz aqui com as duas doutoras, porque elas seguem exatamente essa linha, eu fiquei muito é feliz, ótimo. porque é manter a naturalidade. Então, o Luiz, ele quer ficar 10 anos mais jovem, ele vai continuar o Luiz, só que com 10 anos mais, mais jovem. Ele vai continuar com o formato de rosto dele, só que rejuvenescido. Ah, Doutor, isso é importante. Eu não vou mudar ele. Imagina eu colocar um bocão no Luiz, é. <risos> imagina de colocar uma bochechona no Luiz, deixar o rosto ele quadrado. E, tipo assim, eu vou mudar a, o aspecto dele. Pode ser que ele goste no momento, mas daqui a pouco tá tudo assim, nossa Luiz, você tá estranho, é. você tá diferente. Não, nem te reconheci. Isso começa às vezes. Olha, eu tenho experiência nisso, hein? Porque eu, eu atendo já muitos, tenho muitos pacientes, sei. E às vezes mexe com o paciente. Ah, nossa, meu marido não tá gostando da minha boca, meu marido não tá gostando disso, tá gostando daquilo. Então, nesses anos todos, eu aprendi e desenvolvi uma metodologia, que é o Puga Code, onde você mantém a naturalidade, você devolve a juventude para o paciente, a naturalidade dele, rejuvenesce ele, mantendo as características dele. Então, eu quero ter o meu mesmo rosto, com 20 anos. Eu não quero ter um, é. uma bocão de Angelina Jolie, porque eu não sei nem se combina comigo, entendeu? Então, eu acho que as pessoas estão exagerando demais, estão padronizando, a beleza hum. não é padronizada. Eu acho que a beleza está nos olhos de todo mundo e cada um tem a sua beleza e cada um tem o seu quê mal definido, né? Aquela coisa. E não, a gente não pode mudar isso, a gente tem que ressaltar, a gente tem que valorizar o que o paciente ah. já tem de bonito. Ô, doutor aqui em Belo Horizonte, eu... você vê que tem uma, tem uma turma tem umas, eu vou falar assim... Não é machismo que eu vou falar... Mas eu espero que você me entenda... Tem umas mulheres, umas meninas... Que elas estão fazendo tanto procedimento... Que elas estão se descaracterizando... É, eu já que elas que... são bonitas e não estão ficando mais bonitas... assim gita é. assim, tá demais... assim Isso muito. é muito louco... É uma desarmonização... Exatamente... né Uma desarmonização... Vai para ficar bonita... Mas fica bonita... Daquele padrão para aquela pessoa lá... Não para essa pessoa... E eu acho isso muito engraçado. Eu tive uma... Olha, nossa, me veio aqui agora umas histórias. Conta, posso, por, contar, a gente, gente, gente. Gosta disso, minha filha. Tive uma, uma paciente... Nossa, tinha, eu nem, tava, nem tinha ainda conseguido a biomedicina estética. Isso foi em 2007, 2008. Tava lá na minha clínica em Sertãozinho. que Minha primeira clínica foi em Sertãozinho. Me chamava Corporale. Uhum. E aí eu tava lá e uma menina chegou. Ela era morena. Sim, morena. Um pouquinho mais... É, fototipo, a gente fala em fototipos, né? Uhum. Ela era... Cabelo preto, olho preto, uma pele mais bronzeada. Morena, não era loira, uh -huh. era morena, tá, gente? É que a gente, às vezes não pode falar morena, loira, é, hoje nem, sei é que, lá, né? Sei lá. Aqui no bar a gente já falou tanta falo, barbaridade, né? então, doutora. Então, assim, que ela você... não era loira, tá, gente? Mas ela queria ficar igual a Gisele Bint. Ela queria ficar igual a Gisele. E ela tinha assim, tipo, 1,60m e ela levou uma foto e falou assim, doutora, você consegue me deixar assim, né? De corpo, principalmente. Eu falei assim, gente, então, né? como que eu, que eu vou fazer com essa menina, né? O que eu vou falar pra ela? E eu contava isso em sala de aula. É tão, adultos, fora da, é tão fora do, do... Gente, tipo assim, né? Aqui espelho, né? <risos> a noção faltou, né? Aí eu peguei, falei assim, olha, eu vou fazer... O que, que, tá, que, que tá te incomodando, né? Primeiro, ela falou assim, não, eu quero ficar igual a Gisele. Eu falei, não, tudo bem, né? Mas o que, que você quer igual a ela? Não, eu quero ficar mais alta, sim. Quero ficar loira. Bem que eu não sou um salão é, de beleza, salão, tá? É. Com ela, é. E quero ficar com esse corpinho. Eu oh. falei assim: ó, "Olha, o corpinho a gente pode até dar um jeito de te deixar um pouco mais magra, porém, mais alta vai ser difícil. Meu não isso. vou conseguir, né? Não vou... Os cabelos, as coisas, a gente pode indicar o um salão. Mas não consigo fazer, né? Não vou te prometer uma coisa impossível. Mas olha, eu até achei que ela tivesse, tipo assim, tirando com a minha cara, né? Ela tava falando sério, ela ficou super séria, falou assim, você não está me respeitando, você não está me levando a sério. Eu quero ficar assim, senão eu não vou fazer procedimento aqui. Eu falei, então, desculpa, então a gente não vai fazer procedimento Tom. nenhum. Não tenho, não consigo. Você vai achar outra pessoa que consegue. Que eu não consigo. Gente, tipo assim, Surreal. Pode parecer mentira, mas gente, foi de juro, tive essa pessoa ali. Gente, eu fico, acredita. Isso aqui que eu fico. Ela, eu acho que isso é, dist, dist, é distúrbio de imagem da que pessoa tem. Ela deve estar, assim, algum problema muito sério. Não é nem paciente para ser estético, é paciente problemático. É, isso é. é, é, é, é tem que procurar um psicólogo para ela. É um psicólogo, um psiquiatra, porque, gente, é, <risos> é. distúrbio de visão. Mas de sabe o que é isso, doutor? É porque as pessoas veem as redes sociais, e é uma pergunta que eu, que eu ia fazer para finalizar o papo, mas a gente tá tocando isso que a gente só vê gente linda bonita, bem sucedida é. no Instagram na, na é. rede social, no Youtube enfim, e eu acho que isso tem afetado muitas pessoas. Já que eu não sou tão belo, eu vou procurar a beleza através dos, meus, dos procedimentos das doutoras. E aí eu quero que você faça milagre. E não, eu não vou virar o Brad Pitt, não tem jeito, né? É, e o que a gente pensa, e eu tenho um, um documentário, tá até no, na, na, no YouTube, que chama Beleza Invisível. Uhum. É um filme, um curta que eu fiz, né? Eu tô bem diferente de lá, tá? Quem for assistir, chama Beleza Invisível. É, tá lá no meu canal do YouTube e eu falo justamente isso da, be da beleza invisível que é aquela beleza que vem de dentro para fora então nós procuramos e eu procuro passei isso para todos os meus alunos eu falo que isso é um dos nossos um dos nossos grandes diferenciais hoje e sempre foi é isso valorizar a beleza do paciente o que vem de dentro para fora e ver o que realmente tá incomodando ele para que aquela melhorinha, que pode ser pequena vá trazer para ele um grande benefício uhum né E isso tem dado, assim, hoje eu vou comprovar com as meninas, porque é o que elas aplicam no uhum. dia a dia delas. E isso faz fidelizar pacientes, faz o paciente virar teu amigo, confiar em você, faz ele querer voltar, ele, sabe, ele, tipo, não te larga. E é isso que nós precisamos como profissionais. E é essa transformação que a gente quer oferecer para os nossos pacientes. Não quero que eles sejam um cópia de uma revista, de ah, uma exato. foto, de internet, ou fiquem cada vez mais doentes atrás daquele rosto perfeito, daquele corpo perfeito, porque acho que a aquilo que tem valor. Não é aquilo que tem valor. O que tem valor é a beleza que cada um traz de dentro de si e consegue ressaltar através dos procedimentos estéticos, através da alegria, da felicidade, de estar se sentindo bem. Porque, gente, não existe um padrão. O padrão é o que é bom pra gente, é o que nós somos. É. Nós já nascemos perfeitos, Deus deu pra gente, assim, as características que nós precisamos ter pra gente passar nessa trajetória de vida aqui, não é? Exato. Nessa experiência. Então a gente tem que usar esse nosso corpo, a gente vai deixar mais bonito, vai deixar melhor, vai deixar mais belo, pra gente se sentir bem e pra gente poder né? Usufruir melhor, ter mais saúde. Boa, Mas lógico que todo mundo é bonito. Eu falo, gente, não tem gente feia. Existe é. gente deprimida, triste, chateada, emburrada, entristecida, hum. amargurada. Deprimida. Deprimida. É. ela ficou com aquela semblante pesado, ruim, chato. E aí parece... Você vê, quantas pessoas que você vê que aqui... Então, estão fora desse padrão de beleza e são bonitos, Sim. são felizes, são alegres, são legais, não é? Ó, tem uma mensagem de um homem lindo aqui no chat, <risos> que é o Albert, do Ajudar Faz Bem, que ele falou assim: sobre procedimento capilar. É uma, uma, uma, uma curiosidade dele estar tá perguntando isso, porque a gente, quando fala do procedimento estético, a gente vai muito no. Botox, na é. toxina, no lábio, é. ou perdeu a barriguinha, é, como é que diz aquela? Lipoenzimática e é. tal. Ah, o procedimento capilar, ele é uma, um procedimento estético, é, um proced... é considerado e pode ser feito pelo, pela biomedicina estética? Sim, tem procedimentos estéticos capilares que nós podemos fazer e eles são muito eficazes em algumas determinadas fases, graus de calvície. tá? Então a gente avalia o grau de calvície. Ah, então tá, esse grau de calvície eu posso aplicar meus tratamentos estéticos que vai ter resultado. Agora, tem alguns graus de calvície que já não tem mais resultado. Então, isso é muito bom. O profissional que está te avaliando, saber identificar. Para não ficar, tipo, te enchendo de procedimento que não vai dar resultado. Então, tem procedimentos que, às vezes, é um transplante capilar. Aí, o transplante vai para a área médica para onde fazer o transplante. E é muito importante você falar do procedimento capilar e da gente ter essa pergunta, porque, às vezes, as pessoas não dão valor, né? Fala assim, ah, procedimento capilar... Não vai dar resultado. Dá muito resultado, gente, quando você vem na, na época certa, muito resultado, sem ter que fazer transplante nem nada. Uhum. Muito, muito, oh. muito resultado. E muitas mulheres fazem, viu? Porque mulher faz que só homem tem problema capilar? Não, muitas mulheres têm problema capilar. E na mulher o resultado é mais rápido por oh. questões hormonais também. Então, a gente tem resultados excelentes para mulheres e para homens, quando os homens vêm numa fase ainda recuperável com os nossos procedimentos estéticos. Então, tem laser, tem, tem é, injeções né, que são é, nutrições capilares que a gente faz, estímulos capilares que dão resultado. E é muito importante, porque... A falta de cabelo em determinar, pra, para determinados homens mexe muito com a autoestima do homem. Uhum. Muito mesmo. E quando ele começa a ter um resultado positivo do tratamento capilar, nossa, e começa a crescer cabelo, para de cair, o homem ele tem uma. Um, ele muda a autoestima dele, ele melhora em muitos sentidos eu já vi sim. vários pacientes que começaram, é um tratamento um pouco mais demorado tem que ter paciência tem que seguir certinho em casa hum. tem loções, tônicos que a gente dá para passar em casa tá. Então é assim, é complexo, mas dá resultado sim, uhum. e os biomédicos podem fazer até um certo limite, eles podem fazer e, outros, e outro, quando torna-se cirúrgico, é procedimento médico. Interessante, show de bola legal, o João Oscar mandou aqui uma pergunta que a gente já respondeu mais para trás no, no, no, na nossa sua Conversa aqui, o João. Então, depois você volta e você, a gente falou sobre isso, sobre quem pode não fazer locais e tal. Então, a gente já falou sobre isso. Beleza, é, eu queria para gente finalizar a última pergunta. Vamos assim, vai. a pessoa que quer iniciar como profissional, então vou dar um exemplo: o Roger ou a pessoa que está ali na faculdade que já fez o sua pós enfim... É caro, não é caro? Você dá uma dica para quem começar a sua clínica, já começa comprando os melhores produtos ou começa ali no, no mais básico, tem isso. Uma dica assim, para quem quer empreender, que eu acho que é a chave de tudo isso que a gente está conversando, é, é, é dar bom. oportunidade para as pessoas de ganhar um dinheiro, de melhorar a sua vida ali, trabalhando né, de forma séria, honesta. Tem alguma dica que você dá para quem está querendo começar sua clínica, seus primeiros, seus primeiros passos como empresário do, do negócio, tem, do tem. ramo, né? Adoro essa parte, porque assim, acho que uma, um ponto forte, né, do Nepuga, que é a mudança de vida, ela vem justamente com isso. Como a gente tem, trabalha, sempre falamos muito com os profissionais que vinham lá da, do, do hospital, do banco de sangue, do laboratório, da farmácia, da enfermagem, e não tinha aquele tino empreendedor, quando eles vinham para para a estética, saúde estética, com a biomedicina, com a farmácia, todas as suas profissões, eles não tinham essa esse jeito. Não, como, por onde eu vou começar? Uhum. Então eu sempre fiz, tive muito cuidado nesse nessa transição de mudança de vida de ajudar na orientação dos meus alunos de como eles vão iniciar o seu negócio, né? Muitos têm aquele sonho grande que ah, quer ter uma clínica de 500 metros quadrados e quero arrasar que você que tem, mas não tem nenhum perfil administrativo ou empreendedor, né, para poder fazer gestão Exato. do negócio. E gestão é tudo, gente. Gestão é tudo. Então, a minha dica é primeiro. A gente até, até usa muito isso, a gente fala que o sucesso está em suas mãos, né? Porque você que aprendeu a usar os seus injetáveis, usar as suas seringas, fazer seus procedimentos estéticos, você pode ter uma sala ali pequena, é, sublocada em qualquer outra clínica ou um prédio hoje que tem uma sala de 45, 50 sala metros quadrados, né? uma sala comercial com um banheiro, uma recepção... Ter teu consultório, como uma das que a gente visitou hoje, uma sala pequena, mas que a mina já está há oito anos no mercado e, e fazendo muito sucesso. Uhum. Então, você precisa de um espaço muito grande. Então, logo, o teu investimento inicial não é muito grande. E começar com, com os procedimentos que você... Eu falo, primeiro você vende, para depois você comprar o produto e entregar para o seu paciente. Então, primeiro eu tenho o paciente aqui. Então, o, o Luiz foi lá, fez uma avaliação comigo, ele quer fazer uma toxina, um preenchimento. Eu fiz a avaliação nele, ele está apto a fazer. Então, eu já tenho um estoque pequeno ali, então um investimento pequeno para os meus imediatos. Uhum. Mas vamos supor que o estoque acabou. Eu Luiz, eu não tenho turma, eu não tenho como te atender hoje, mas eu tenho como te atender daqui dois, três dias. Você pode voltar? Então, se ele não tiver com pressa, não tiver nenhum compromisso nem nada, ele vai poder voltar. E se ele gostou da minha avaliação, ele volta. Eu vou lá, compro o produto, venho, aplico nele. Então, assim, eu não tenho que me descapitalizar. Certo. Mas a gente sempre fala assim, ah, começa com uma reservinha para você poder atender os imediatos. E você vai fazendo a tua agenda. Eu sei que eu vou atender hoje quatro, cinco, seis pacientes que possivelmente vão fazer tais procedimentos. Então, eu já tenho lá meu estoque que se ele resolver fazer, eu tenho ali. Então, eu não preciso investir em equipamentos caros. Uhum. Eu não preciso investir em infraestrutura alta, cara. Em ter muitos funcionários eu posso começar pequeno se eu não quiser ter uma secretária inicialmente eu não tenho faço uhum. lá eu a, a, a hora secretária hora a doutora ah, e vou fazer o quê e vou crescendo e muitos alunos que seguiram este passo a passo essa dica hoje tem clínicas maiores outros preferem continuar trabalhando só como consultório e tem um faturamento alto então isso é, é assim, importante eu acho que começar pequeno até é, por n experiências que eu minha e de outras pessoas que eu vi começar pequeno te dá muito mais Ué. chances de você ir crescendo uhum. quando você começa muito grande às vezes você não tem uma gestão daquilo tudo você se perde Ué. você acaba às vezes, desanimando até da área. Ah, não, isso aqui é muito difícil, não estou ganhando dinheiro, estou perdendo dinheiro, estou endividado, e aí começa... Exato, exato, né? você então, se desmotiva às vezes. Né? Se desmotiva, então ah. é começar pequeno. Que legal, muito, muito bom. Meu irmão mandou aqui, ó, eu vi a doutora hoje na igreja da Pampulha, ah, mostra sério? pela nossa igreja, é. <risos> meu, irmão, meu irmão mora na Pampulha ali, então te viu lá eu hoje. Eu até entrei na igreja, fui lá, <risos> Eu é, nunca entrei na igreja, não, não bonito, achei. né? Mandar um salve pro Marco Carta aqui com a gente, o São Julião número 100, tá? A galera começa a mandar as coisas no meu WhatsApp, velho, ah. isso é muito, muito du... Enfim, ó, deixa eu dar um recado pra vocês aqui, se você quer conhecer um pouco mais o trabalho da doutora Ana Carolina Pulga... Na, no link aqui na descrição desse vídeo tá lá o Instagram dela, tá o canal dela no YouTube, ou então você pesquisa também na internet, meu filho Ana Carolina, a mãe da Biomedicina Estética, você vai ser o primeiro resultado lá. Tem também a clínica, tem a Unepuga aqui em BH, que eu perdi o endereço que achei Engenheiro. Avenida Engenheiro Carlos Goulart, número 24 no 11º andar no Buritis, o telefone de lá é o 982. 251449982251449 liga lá, pega todas as informações que é o lugar para vocês começarem a estudar, a ter, a ter todo o conhecimento é com a pessoa mais qualificada, com a, os profissionais mais qualificados do Brasil, até porque, meus amigos, ela é a mãe, quem quando era tudo era Mato, ela que começou. É, agora... Doutor Ana, eu quero muito te agradecer muito é você ter aceitado o nosso convite. É, a, tem poucos convidados hoje, né Roger que a gente, lá do início que a gente ainda não conseguiu trazer, graças a Deus, você é uma delas, você está fazendo a lista diminuir, então há muito tempo a gente queria ter esse papo é, com você eu te agradeço, agradeço a equipe e queria que você deixasse um recado final para a turma que está assistindo a gente é, sobre a sua participação, sobre o horizonte sobre a sua profissão, deixa um recado final para a gente Vou deixar Por obrigado, assim. tá? Muito obrigado, Luiz. Eu quero também fazer um convite pessoal que está aí me vendo no YouTube, que lá no meu canal do YouTube eu tenho o filme lá, o Beleza Invisível, e eu tenho um, uma, uma audionovela que é Beleza Invisível, Conversas de Coração para Coração. Oh. Não, é, não é um podcast, é uma audionovela, uhum. só áudio e foi a primeira temporada agora fiquem atentos que vai ser a segunda a terceira temporada, a gente vai até a sexta da temporada que a gente já tem Legal. já vamos começar a gravar a terceira e a quarta uhum. a quinta, a sexta, então ó, fiquem atentos e, e é uma reflexão Tá, é, tem a ver com o que a gente faz dentro da biomedicina estética da área da saúde estética que uhum. engloba todas essas profissões da saúde mas é principalmente uma reflexão sobre o ser humano porque eu, antes de tudo antes de sermos biomédicos estetas farmacêuticos estetas, enfermeiros biólogos, dentistas e todos que a, amam essa área e não só porque é uma área rentável, tudo isso, não. A gente a gente fala que o que a gente recebe é um retorno do que a gente faz, que a gente faz com muito amor. Mas é porque essas mensagens, ela tem a ver com o ser humano que somos antes de sermos qualquer profissional. E eu acho que isso, as pessoas um tempo atrás, até um pouco antes da Covid, haviam perdido até mesmo em nossa profissão. E estava uma coisa muito, muito competitiva ali. Quem faz mais, quem faz menos, quem uhum. pode, quem não pode. Assim, gente, esquece. Acho que a gente tem que ver primeiro respeitar o ser humano. Então, eu resolvi desenvolver esse projeto conversa de coração para coração e agora vai vir as próximas temporadas para poder falar justamente disso do ser humano que somos e o potencial que temos como ser humanos independente da nossa profissão então eu hoje como biomédica esteta né é, carrego esse título da mãe da biomedicina estética e que é uma coisa assim é de muita responsabilidade Exato, é Porque muito, é. é muita responsabilidade Quando tem alguma coisa assim, eu falo Meu Deus, vê lá, se é um biomédico, vê lá ser é um se é aluno nosso, vê quem que é, que aconteceu É muita responsabilidade E foi me perguntado uma vez assim, Como que foi naquele dia né, Quando você teve a aprovação da biomedicina estética Eu falei, falo isso sempre né, Foi como receber um bebê no colo Quem é mãe sabe, sabe quando você coloca o bebê no teu colo E você olha para aquele bebê Você sente aquela felicidade mas você sente, aquele, sente aquele peso assim Agora eu tenho que criar Agora eu tenho que criar. Aí você vai lá à noite ver se está respirando, ver se está bem, aí você vai, e se né? caiu, e aí você vai, é isso, é um filho. Então, para mim é isso, a biomedicina insética naquele dia, né, aquele sim, foi esse peso, essa responsabilidade toda que eu levo com o maior amor, com o maior carinho, e quem tem filho, quem é pai, quem é mãe, vai entender do que eu estou falando, porque é e todos esses biomédicos hoje que são formados por nós, e até os que não são, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, eles carregam um pouco deste DNA né? uhum. e aprenderam a ser os profissionais que são e, e transformar a, a estética no Brasil porque hoje a gente tem uma acessibilidade muito maior para a população brasileira quanto aos procedimentos estéticos faciais, corporais, capilares. Tem um conhecimento, deu um boom nesses 15 anos. O que cresceu de conhecimentos científicos à estética foi muito grande. E eu posso falar, graças à entrada das nossas áreas dentro da estética, sim. Porque a gente trouxe sim. a estética científica, a gente trouxe essa necessidade de provar por que, que eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E por que é? Então, a gente veio com tudo isso. Isso, quem ganha é a população. Exato. Então, esse é o recado que eu quero deixar, né? uma mensagem final aqui. Que todos nós estamos ganhando com as profissões. E confie, você que está aí, que é cliente de um biomédico, de um farmacêutico, de um enfermeiro, confie. Veja quem é essa pessoa. A formação dela, como ela trabalha, a seriedade, como ela lida com você como ser humano, né? E... E, é e siga, né, acho que essa, essa, essas premissas importantes dentro de uma escolha profissional, né, não, não vai só porque você ouve falar, só pelo sensacionalismo de, de reportagens, porque isso sempre vai existir, Sim. mas o bom profissional também existe em todas as profissões e na nossa também. Então é esse meu recado, né? Eu quero que vocês tenham aproveitem bastante, né? Podem mandar perguntas pelo depois fazendo comentários aqui. Podem também se inscrever no meu canal, fazer comentários lá no canal se vocês quiserem. A gente está sempre respondendo. E muito obrigada pela e oportunidade. Você, amei estar em Belo Horizonte. E você saudade. não contou da novidade que é o, o Pod Pulga, né? O nome não vai ser esse não. Ah, sim. Mas eu sim. já quero que você faça uhum. esse podcast. Porque você com outros profissionais também é, vai trazer novas informações para a gente. Não, eu acho bacana. muito importante. Não deixa de fazer, não. Cobre, ah, co vou cobrar Vou cobrar. Vou cobrar. Eu estava comentando que a gente está aqui estudando, fazer um podcast. É. E ele já falou, pode pulga. É. <risos> oh! Pode pulga é demais. Faça Mas assim, eu acho que é legal. Porque a gente, é aquele negócio, né? É, no, no, no, não existe Quanto mais gente trazer para podcast, é mais público consumindo esse formato. Então é bom para todo mundo. É, eu ah, amo esse formato. Ah, eu gosto, me sinto à vontade. Você vê, é, eu acho gostoso. Eu é. adoro conversar, né? Gosto. <risos> não sou mineira, mas gosto de conversar. <risos> é, mineirinha gosta. Nossa senhora, minha filha. Adoro, Aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês. É, Segunda-feira a gente recebe. Deixa eu pegar aqui minha agenda, meu filho. O Val, o mágico, a gente vai comemorar o dia da mágica, que o dia, é no dia 31, então é na próxima segunda. Vai ter muito... é um mágico empreendedor é aqui, minha legal. filha. É, vai ser... vamos ver o que nós vamos arrumar aqui. E no dia 2, na próxima quinta-feira, a Keila Júnior, vencedora do The Voice, Uau. desse ano, vai estar aqui com a gente na outra, na outra semana. Então, segunda, o mágico e na quinta... Keila Júnior, beleza? Eu agradeço a todo muito mundo que esteve bom. com a gente, valeu Roger, valeu Roberta, este foi o Bora número 194, e se você está chegando agora, volta tudo, volta tudo e assiste, foi um papo muito legal, obrigada doutora, muito obrigada, obrigada a equipe, tá todo mundo aí fiquem com Deus, este foi o Bora número 194, até semana que vem, tchau Roger, Muito obrigada, Fui. um beijo para todos!